Pra você que quer aprender alguma coisa Quer aproveitar alguma dessas estratégias Em alguns layouts do que eu vou mostrar aqui Mas de acordo com o pedido de vocês Vocês queriam um pouco mais de ataques De centro de vila nível 8 E eu resolvi fazer um vídeo um pouco menor do que o vídeo anterior Então vão ser um vídeo Vão ser vídeos um pouco menores De acordo com o centro de vila que vocês quiserem Que apareçam aqui, ok? Lembrando que no Bacon Elite principal Só tem centro de vila nível 8 pra cima Mas se vocês quiserem eu posso tentar ali Ver algumas estratégias de centro de vilas inferiores para trazer em um próximo vídeo de estratégias de guerra, ok? Bom, vamos começar então, antes, não, não, pera, não vamos começar não. Antes eu quero pedir para vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscreverem no canal caso vocês estejam vendo pela primeira vez, gostou do conteúdo para não perder os próximos, se inscreve aí. E se gostou mesmo, não se esqueça de clicar para receber as notificações, assim você sempre vai receber no seu celular e no seu e-mail quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá, vamos começar com a estratégia do Ariel atacando aqui na guerra, o, ele é o número 8, ele é um centro de vila nível 8. E ele tá atacando o número 8 da guerra do oponente também. O Inch tava batalhando contra esse clã aqui, Hoodman. E vocês podem ver que o Ariel tá usando uma estratégia muito, já muito conhecida, que é usando ali um golem com corredores e magos. Bom, basicamente o que ele fez foi atrair as tropas do castelo do clã inicialmente. Aquela... Aquela é, cabana do construtor ali no canto ajuda bastante nas guerras Então se você não quer é, ajudar o seu oponente, não coloca essas cabaninhas na beirada Ele usou dois feitiços de veneno pra ir matando aquele dragão E ele colocou ali algumas arqueiras e uns magos pra matar O dragão ele fica bem lento depois que ele fica no feitiço de veneno Então fica muito mais fácil de você matar ele Matou o dragão, matou os, matou os balões, ele inicia de fato o ataque Coloca o, o golem e vai colocando ali alguns magos pra destruir as contra as construções laterais e já ir faturando mais porcentagem de dano. Depois disso, ele vem com o seu rei bárbaro, coloca quase todos os seus magos e já com cerca de 20% de dano geral ali na vila, ele começa a colocar os seus corredores do lado direito. Notem que esse layout é muito bom para ser atacado contra corredores, porque é um layout que não tem muito espaço para bombas gigantes duplas. Então, fica mais fácil de você atacar. Notem também que o Adriel ele não coloca todos os seus corredores num ponto. Fixo, ele vai espalhando ali grupos de cerca de 5 a 10 em cada um dos locais, e tudo que ele precisa fa fazer é colocar o feitiço de cura na hora certa, da maneira mais é, é, inteligente, para você a conseguir. Curar a maior quantidade de, de corredores, sempre lembrando de colocar o seu feitiço de cura aonde os seus corredores vão e não aonde eles estão. Porque se você colocar onde eles estão exatamente, eles vão acabar saindo dali e acabar você vai acabar desperdiçando um feitiço de cura ou usando baixo, um, um baixo percentual de de eficácia, digamos assim, desses seus corredores, ok? Depois que ele destruiu todas as construções, ele ainda tinha alguns magos, o que vai ajudar na hora de você conseguir dar o 100%, porque uma das coisas que podem acontecer durante esse ataque, é muitos dos seus corredores morrerem, o seu herói morrer, e você ficar com pouco dano, mesmo que você tenha destruído todas as, constru as construções defensivas do seu oponente, é você ficar com pouco dano geral e acabar dando ali sei lá, duas estrelas, não conseguir dar a terceira, por falta de tempo então ele guardou ali alguns magos, exatamente para isso, no caso, aqui, mesmo se ele não tivesse os magos, ele iria conseguir. Ou foi é, bem rápido o ataque, ele conseguiu eliminar rapidamente o oponente e conseguiu três estrelas para o Bacon Elite de maneira muito eficiente. Muito obrigado, Adriel, pelo ataque. E vamos para um próximo ataque de centro de vila nível 8. Esse outro ataque de centro de vila nível 8, vocês vão poder notar que funciona de uma maneira diferente. Mais uma vez, atraindo a tropa do castelo do clã, levando para o lado direito na cabaninha do construtor que ajuda todo mundo, jogando ali feitiço de veneno e algumas arqueiras para matar, algumas arqueiras e magos para matar as tropas aéreas do castelo do clã. Dessa vez o Thompson, que é o atacante aí é o nível, é o número 10, tá atacando o 9 da mesma guerra, ele tá usando uma estratégia diferente, que é a estratégia com Golem, valquírias e mago Notem que ele tem um rei bárbaro de nível 8 E tá ali usando um feitiço De fúria, dois de cura Uma aceleração e um veneno Que ele usou pra matar as tropas do castelo do clã Bom a estratégia vai funcionar um pouquinho diferente da anterior. Notem que é uma, na, no momento em que os, bar, os magos e as arqueiras do Thompson começam a ser atacados, ele inicia o seu ataque com um golem e logo em seguida colocando ali vários quebra-muros para quebrar pelo menos aquela primeira fileira de muro. É importante que você quebre pelo menos a primeira fileira de muros. Uma coisa importante nesse ataque, e talvez o Thompson tenha até errado no, nesse ponto, é que você tem que destruir as construções laterais primeiro antes de você colocar as suas valquírias, porque senão as suas valquírias podem dar a volta na vila. E se isso acontecer, o máximo que você vai conseguir é duas estrelas de dano. Muito difícil você conseguir três estrelas usando essa, é, Se isso acontecer na sua estratégia, ok? Depois disso, ele coloca ali todos os magos também. Pra dar um boom muito forte ali naquele centro, ele já coloca o feitiço de fúria e já leva a primeira e ah, já leva a primeira estrela, destruindo o centro de vila muito rapidamente. Mais uma vez, colocando ali o feitiço de cura, da maneira que cure a maior quantidade de tropas possíveis. Na Aquele centro, principalmente, que é um local de muito dano concentrado. O golem dele ainda tá vivo, pra vocês terem noção. E as valquírias, simplesmente, muito fortes ali. valquírias de nível 1, notem aí vocês que ele tá usando a valquíria de nível 1. Consegue ali, lindamente, destruir todas as construções daquela parte central. Ele coloca ali, ó, o feitiço de cura. Aquele último feitiço de cura, ele coloca num lugar não muito inteligente. Pode... pode... Pode notar. Ele ficou meio com medo ali daquela bomba gigante destruir suas valquírias Mas o seria interessante guardar esse Feitiço de Cura exatamente para esse momento. Que é o momento onde as valquírias encaram as últimas construções defensivas do layout. De qualquer maneira, foi um excelente ataque. Exatamente por isso ele tá aqui no vídeo. Uma estratégia diferente, muito forte e que garantiu 3 estrelas para o Bacon Elite na guerra. Muito obrigado ao Thompson pelo ataque excelente. Agora mais uma estratégia diferente, dessa vez do Lorde Mateus, o mesmo que apareceu no vídeo anterior. Se você não viu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards do YouTube para você dar uma olhada, caso você tenha interesse de outras estratégias. No outro vídeo ele ficou um pouco maior, então tem um, tá um pouco mais completo do que esse aqui, talvez no sentido de estratégias para Centro de Vila nível 9, ok? Então se você é Centro de Vila nível 9, eu realmente recomendo que você assista o primeiro vídeo. Vamos lá, o Lorde Mateus ele tá usando aí ó... 12 gigantes, 4 quebra-muros, 6 magos, 4 curadoras, 6 servos, 12 corredores, seu castelo do clã, seu rei e sua rainha de nível 15 a rainha de nível 16, um feitiço de cura três furas e dois venenos ele começa o seu ataque ali ó, veja bem ele sempre tá usando essa estratégia inclusive foi a, praticamente a mesma que ele usou no vídeo passado, mas vale muito a pena ressaltar que essa estratégia é muito boa e funciona em vários tipos de layout inclusive esse daqui que é um tipo diferente de layout do que eu mostrei anteriormente esse é um layout muito forte contra corredores mas não muito forte contra essa estratégia bom, como vocês já viram viram pelo, pelo vídeo anterior, vocês que já assistiram o primeiro vídeo, o Lord Mateus gosta de começar com seus gigantes, as curadoras curando os gigantes, depois disso ele joga seus heróis e seus lançadores ele leva lançador de nível máximo que eu mesmo dou pra ele pra atacar ali, pra colocar no seu castelo de clã, ele coloca tudo full lançadores e os lançadores conseguem dar um dano muito interessante ali na vila nessa estratégia, notem aí que os lançadores não foram muito eficientes eles morreram muito rapidamente ficou poucos vivos ali, no, até o fim. E outra coisa que dificultou bastante nessa estratégia foi o fato de ter um lava round de nível 3 no castelo do clã, então realmente tem que saber atacar bastante quando tem um lava round se sua rainha ficar presa nele no meio do ataque, vai acabar, você vai acabar sofrendo bastante. Dois lançadores ficaram vivos, a curadora ainda tá curando os gigantes e aí sim ele começa a colocar os seus corredores de maneira pontual ali ó colocando alguns, só alguns poucos ele usa o seu feitiço, outro feitiço de fura já limpa toda a parte superior tem ainda alguns corredores, ele começa a atacar do lado direito ali, do mesmo lado que tá a sua rainha, os corredores do, do lado esquerdo já estão lá na parte central da vila, os gigantes ainda estão vivos, graças às curadoras ele começa a já colocar alguns é, magos ali pontualmente, porque esse ataque pode acontecer a mesma coisa que os anteriores de você acabar não conseguindo dar as três estrelas por falta de tempo, mas mas ali ele tem ainda muitos, muitos magos, muitos servos, aqueles servos você pode usar para pontuar também no início do ataque algumas construções que estejam vulneráveis, né, que estejam protegidas apenas por construções que atacam terrestres, é, no caso se alguma construção... É, estiver ali dando bobeira, apenas protegida por canhões, você vai lá, coloca um servo, você consegue é, destruir ela, ainda consegue talvez destruir o próprio canhão. Mano, então, olha só, notem que o ataque foi, não, foi um pouco mais apertado que os anteriores, mas mesmo assim a maioria dos seus corredores continuou viva, as suas curadoras continuaram vivas, os seus gigantes praticamente todos continuaram vivos, e depois disso, o dano total foi 3 estrelas, muito obrigado mais uma vez o Lord Mateus pelo ataque excepcional, e mais uma vez, cara, lava round no castelo, do clã, pode não ser muito bom mas algumas vezes ele trava a sua rainha, você tem que saber como atacar, notem aí que os lava pups ficaram a até o final do ataque atrapalhando isso é muito perigoso, mas espero que vocês tenham curtido essa estratégia ressaltando e reafirmando que essa estratégia é muito boa para centro de vila nível 9, então vamos o último ataque de hoje, um centro de vila nível 10 atacando o centro de vila nível 11, mas não desmerecendo, até porque vocês vão poder notar que os, o Johnny que tá atacando aí esse centro de vila nível 9 ele aí tem o seu golem de nível 4 tá levando golem de nível 4, 5 valquírias de nível 4, 19 corredores, 11 magos de Nível 5, 3 quebra-muros, o seu rei e sua rainha perto do nível 30, ele colocou ali os feitiços de terremoto pra quebrar aquela primeira parte, esse cara também tá levando aí é, o Lava round no castelo do clã, o Johnny tá levando também um golem no castelo do clã de nível máximo e, olha só, algumas Valkyrias do Johnny acabaram dando a volta, mano, isso não é muito interessante. Ainda bem que depois elas resolveram centralizar novamente. E agora o Johnny vai entrando ali com suas Valkyrias, seus magos e seus heróis na parte central. Notem que dessa vez a Rainha ficou presa no Lava Round mas como ele já tinha destruído a maioria das defesas daquela parte direita não teve muito problema. A Rainha destruiu o Lava Round, matou os Lava Pups e ainda conseguiu entrar ali e destruir parte da, das defesas que estavam ali. Agora sim o, o ápice do ataque que é esse ataque com corredores mano. Ele vem com seus corredores de nível 5 ali pela parte superior e ele tem que saber usar muito inteligentemente esses, feiti esses feitiços de cura, porque se não fosse isso, ele ia acabar perdendo esse ataque, na verdade não, porque ele deu muita sorte da sua rainha ali de nível 30 fixar naquele centro de vila que igual tá acontecendo ali, e acabar destruindo ele sem que nada ataque ela, mas veja bem que o, se ele não usa os feitiços de cura na maneira correta ali ele ia, ia acabar perdendo essas tropas, ele encarou ali aquela bomba gigante, e com, com, se não tivesse aquele feitiço de cura, provavelmente, provavelmente, boa parte desses corredores teria morrido naquele momento ali do lado esquerdo, e outra coisa, esse também é um layout para você atacar com os seus corredores, você tem que entender que quando tiver um, um, um layout for muito espaçado, muito amplo, ele a chance de você ter uma bomba gigante dupla é muito grande, você perde todos os seus corredores se, elas, se eles passarem em uma bomba gigante dupla então é interessante que em layouts mais compactos como esse você realmente use os corredores para você atacar exatamente como o Johnny fez por isso que eu resolvi trazer aqui, porque essa é uma estratégia de ataque que você pode mesmo sendo centro, centro de vila nível 10 usar no centro de vila nível 9 então, além disso, apesar do Johnny ser um centro de vila nível 10, ele não é um centro de vila nível 10 tão ampliado assim é, ele só sairia na vantagem na hora da da defesa basicamente, porque o ataque dele é praticamente de um centro de vila nível 9, então eu espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de estratégias de guerra, se você curtiu por favor não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e se possível deixar o seu comentário, um feedback do que vocês estão gost... achando, se você quer um, um certo ataque de centro, de centro de vila, eu posso pedir pro pessoal tentar fazer, se você quer alguma estratégia em específico, pra algum centro de vila específico muito obrigado a você que assistiu até aqui muito obrigado de coração, se inscreva Clica no canal se você ainda não for inscrito. Fala um grande abraço do Gordinho, galera, e até a próxima. É. <música>